Salve, salve, minhas guerreiras! Eu sou o professor Emílio Júnior. Se você não me conhece, prazer. Primeira vez aqui no canal, então inscreva-se, dá aquele joinha, aperta esse sininho que você vai receber todas as notificações. Hoje, mais uma vez, a nossa cadeira de estimação. Aquela cadeira que, na verdade, não é uma cadeira. Eu digo que aquilo ali é um equipamento de ginástica completo. Pode acreditar quando eu falo isso. Hoje nós iremos trabalhar muito bumbum posterior de coxas, à frente das coxas, conhecido como quadríceps, facilitando para que você evite dores futuras no seu joelho, porque você vai fortalecer essa região aqui, tá bom? Mas eu vou fazer passo a passo, você vai aprender como se deve fazer esse treinamento. Vamos lá? Vamos te preparar aqui? 15 segundos de preparação é o tempo que eu levo para me organizar, sentar e começar a gravação. 40 segundos de exercícios. Então, vai ser 40 segundos de exercício. Eu vou dar um intervalo de 15 segundos de intervalo, 10 vezes, olha só, estou pegando pesado, uma única rodada. tá ok? Então, 10 vezes uma única rodada vai ser um treinamento bem intenso. Aqui está o nosso aplicativo, está Tabata Time. Colocar ele aqui do lado. Primeira coisa que você vai fazer, fazer o agachamento sentando na cadeira. Vou mostrar como é que é. Posicionou a cadeira em contato com uma parede para não escorregar. As pernas abertas à largura do seu quadril. Posicione ambas as mãos à frente, encoste seu glúteo na cadeira, suba com a perna direita à frente, dá uma passada. A perna esquerda atrás, flexiona, volta à posição inicial, Agachou. Levantou, perna esquerda à frente, perna de trás flexiona, volta à posição inicial, agachou e esse é o movimento que nós iremos fazer. Pegou? Se não pegou, Se não pegou, volta esse vídeo. E aí você veja como é o passo a passo e agora nós vamos começar a fazer o treinamento. Bem tranquilo, né? Bem simples. É um treinamento que vai te dar muitos resultados. Vamos lá. Agora nós vamos fazer... Pega para acabar. desceu, perna direita à frente, flexionou de trás, voltou, desceu, perna esquerda à frente, flexionou de trás, voltou, desceu, perna direita à frente, flexionou de trás, voltou, desceu, não precisa fazer tão rápido, pode ser mais devagar, veja que eu estou fazendo... Devagar, para vocês poderem me acompanhar. Isso, desceu, encostou, Observe que eu não bato os meus glúteos lá atrás. Desceu, parou. Vou colocar esse reloginho aqui à minha frente, porque assim eu consigo controlar melhor o tempo e saber como passar para vocês sem ficar faltando uma das pernas. Vamos lá? Mais uma sequência. Sentou. Perna direita à frente. Desceu. Voltou. Sentou. Perna esquerda. À frente. Voltou. Sentou. Levantou. Perna direita à frente. Já está puxando, hein? Sentou. Subiu. Perna esquerda. Isso! Vambora minha guerreira! Vambora, guerreiro! Não fica fazendo corpo mole não! Isso desceu! Subiu! Isso desceu! Subiu! Desceu! Aproveitei para ficar sentado! E aí, tá bom? Tá gostando? Tô perguntando a você! É você! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Subiu. Até perdi essa. Desceu. E volta. Pensou que eu estava falando com as seguidoras, né? Isso. Desceu. Isso. Temos que produzir uma camisa do canal, né? Teve uma seguidora que estava me perguntando se eu tinha uma camisa do canal que ela gostaria de adquirir a camisa do canal. Eu estou pensando, e aí? O que você acha? Qual o nome da camisa? É esse? Fala! É professor Emílio Júnior. Uau! E como é que seria? Guerreiros e guerreiros? Guerreiros Isso. e guerreiros. Uh, guerreiras e guerreiros? Tem que pensar no, no, no o que, que vocês acham. Manda aí para mim. O que, que vocês acham? Gostariam de ter uma camisa do canal... Então, vamos ver, vamos pensar nisso daí. Nunca tinha pensado. E subiu. Isso, a frente, direita, desce, volta, centro. Subiu, esquerda, desce. Isso, volta, Senta. Uh, já tá sentindo, né minha guerreira? A perna deve estar tá como? Já falou, professor, que treino maravilhoso é esse! Vai ficar mais maravilhoso do que belo, do que lindo, do que de bonito se você fizer o compartilhamento com as suas amigas. Aí vai ficar tudo lindo! Vamos lá, Mais um! Isso! Ah! Oh, a perna está queimando! É isso aí Perna está pegando fogo velho. E olha que eu estou fazendo devagar Estou fazendo devagar para vocês me acompanharem Vamos embora? E subiu Perna à direita à frente Desce com a esquerda Volta, senta Subiu, perna à esquerda à frente Desce, vamos embora guerreiro Isso, desceu Subiu Perna à direita à frente Desce Volta, para, senta, subiu. Perna esquerda na frente, desce, volta, para e senta. Ou oh, subiu! Desce, isso, volta, senta, dá mais um. Dá mais um. Vamos embora. Desceu. Ah, e senta. Uh. ou oh, que treino maravilhoso! Esse treino. Mereço aí nos comentários, muitos comentários, né? Afinal de contas, o professor está aqui, pegando firme. Eu nem deu tempo de descansar. Assim que é bom, né? Uh, subiu, perna direita à frente. Bem, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal e deseja contratar o nosso serviço, que é treinamento, individualizado, montado para suas necessidades, nutricionista que vai contar o cardápio nutricional para você que quer ganho de massa magra, você que quer perder a gordura, entre em contato com o número do WhatsApp 021 99 -125 7985 021-99-125-7985. Falar com a Daniela. Olha que treino que puxa muito. Cansou. Agora eu falo para vocês. Cansou a perna. A perna está ardendo muito. Mas é isso aí. Se eu não estivesse ardendo, não teria, não teria esse valor todo. Direita, desceu, volta, senta. Esquerda, desceu, volta, senta. Dá o joinha aí compartilha, convida suas amigas para conhecer esse projeto. Vamos bater a meta aí do canal. 300 mil inscritos. Conto com vocês. Se você não é inscrito, tá? Gostando desse material? Inscreva-se aí. Não custa nada. Só vai ajudar esse projeto a crescer cada vez mais. Uh! Sentou. Ah! Isso! Olha... Já fiz treinamentos puxados Treinamentos que minhas pernas doíam muito Mas esse, sem peso algum Eu estou sentindo bastante Isso Vamos ah. embora Subiu uh. Vamos lá Lembrando vocês que o canal tem um lado social Eu faço um projeto social Que eu estou trazendo aqui para o canal Pedindo a ajuda de vocês Minhas guerreiras Meus guerreiros que contribuam com esse projeto. Em breve estaremos colocando aqui os vídeos do meu projeto social. E quero pedir se vocês que puderem contribuir com qualquer valor, um real, dois reais, o que for, que é para nós comprarmos comida para as pessoas que necessitam, ok? Aí embaixo nos comentários tem as informações. Vamos lá. Ah! Uh, descansa. Aproveita esse tempo curto para descansar, para relaxar as pernas, porque esse treino tá, tá demais. Vamos subir agora e passar a perna direita, esquerda, à frente, ok? Eu estava fazendo com a direita nesse último, que a esquerda, à frente. Senta. Subiu. Direita. Desce. Volta. Senta. Isso. Subiu. Se o seu banco ainda for mais baixo, melhor será esse movimento, tá ok? Quanto mais baixo for o banco, mais você irá sentir. Isso. Uh. Bora. Já está finalizando. Isso. Preparou. Sentou. Subiu. Uh. Mais um treino. Olha. Molhei. Realmente esse treino fez o professor aqui transpirar, sentir bastante. Mais um treino concluído. Treino assim, excelente, para trabalhar não só os glúteos, que é o bumbum. Trabalhamos coxas, trabalhamos posterior de coxas, traba trabalhamos pernas, trabalhamos abdômen, trabalhamos ombros, trabalhamos vários Grupamentos musculares com um único exercício. Então, você que curte, dá um joinha, compartilha. Não custa nada compartilhar dá joinha. Se você não quer compartilhar, dá pelo menos um joinha e inscreva-se no canal. Lembrando que nós levamos 15 segundos para a preparação. Preparação é o tempo que nós levamos para iniciar esse treino. Exercício, 6 minutos e 40 segundos de exercício 6 minutos, já fez, ó, ficar assim, ofegante. Descanso, 2 minutos e 15 segundos de descanso, totalizando 9 minutos e 10 segundos de treinamento. Olha, é treino muito, muito bom. Esse treino merece todo o carinho de vocês e todo o compartilhamento. Se você quiser participar do, da minha promoção, é, kit funcional em casa, é uma pequena que é um estúdio de treinamento funcional que você vai é, receber na sua casa gratuitamente se você participar da promoção e vier a ser a sorteada ou o sorteado. Esse sorteio vai acontecer lá no Instagram, arroba lá no Instagram, arroba é, o Instagram está aqui em cima, tá ok? É esse link aqui. Se caso não aparecer esse link, basta você colocar aqui do lado, nos comentários, a palavra SIM. Já passou os comentários? Então, vai lá embaixo, nos outros comentários, e coloca a palavra SIM. Colocou a palavra SIM, você automaticamente, em todos os vídeos da promoção, já vai estar concorrendo a esse prêmio, final de setembro. Devido à pandemia, estamos com alguns problemas, então temos que aguardar posterior. Então, no final de setembro, se tudo estiver ok, vai ser o sorteio. Caso aconteça alguma coisa, iremos prorrogar. Mas aí tudo vai ser avisado aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. O treino de hoje puxou. Agradecido, agradecido e agradecido demais ao carinho de todos vocês. Até! Nosso próximo encontro.